Considerando agora apenas a seção de esgotamento, tomando o ebulidor como volume de controle, podemos aplicar balanços de massa e de energia em que iremos obter as equações 55, 56 e 57. Podemos fazer uma análise semelhante à que foi feita para a seção de retificação, já apresentada na parte 1, e rearranjar a equação do balanço de energia em termos de entalpia ajustada hw'. Com isso, surge aqui o produto whw' a gente pode agora fazer uma definição semelhante à razão de refluxo, porém para a seção de esgotamento. Se considerarmos que S seja a razão de ebulição, sendo S a relação entre a vazão molar de vapor que sai do ebulidor e retorna para a coluna, V barra N, e a vazão molar de produto que é retirado pelo fundo da coluna, W, Após substituirmos L barra N menos 1 por V barra N mais W, obtemos uma expressão para a razão de ebulição em função das entalpias das correntes V barra N e L barra N menos 1, além da entalpia ajustada HW''. Essa equação pode ser muito útil na localização do ponto ΔW. Continuando a análise, podemos estabelecer um novo volume de controle englobando o ebulidor e o último prato da coluna, o prato N menos 1. Se aplicarmos um balanço de energia nesse volume de controle, podemos rearranjar essa equação de modo a obter a equação 64, que é uma expressão em função da entalpia ajustada hw'. Repetindo a análise, porém agora considerando o ebulidor e o prato n -2, obtemos uma expressão com formato similar à equação 64. Portanto, para o esgotamento, o termo comum às equações é o produto w hw'. Então, se repetíssemos essa análise para o número de pratos presente na seção de esgotamento, veja bem que a análise é apenas para a seção de esgotamento, esse termo WHW' apareceria em todas as equações. Ou seja, o produto WHW' é uma relação fixa do balanço de energia que independe do prato analisado na seção de esgotamento. Com isso, podemos escrever uma expressão geral para o balanço de energia na seção de esgotamento, equação 67. Cada termo da equação também terá uma localização no diagrama entalpia-composição. Eles estarão unidos por uma reta, conforme mostra aqui o exemplo no diagrama. Como são correntes saturadas, V barra M 1 e L barra M estarão sobre a linha de saturação de ponto de orvalho e de ponto de bolha, respectivamente.